a terra necessita das árvores da natureza porque principalmente os animais nós povos indígenas estamos numa terra nua. A precisa precisa e o mato é bom para todos os indígenas aqui protege que o são a mãe da terra da natureza.